Oi gente, tudo bem? É, tô num cenário diferente porque está calor, então a gente está aqui na nossa casinha de verão. Essa casinha de verão ela fica aqui pertinho de casa, pertinho do nosso apartamento, dá uns 10 minutinhos a pé, 5 minutinhos de carro. Então assim, é tranquilo, ela é só é dentro da cidade, mas é uma casa mais é, com jardim, então dá para aproveitar mais esse verãozinho. É, aqui da Dinamarca. Por isso eu estou nesse cenário diferente e até comento o que os gringos fazem no verão aqui na Dinamarca no vídeo que vai estar tá aqui em cima no link, tá bom? Então se você quiser ver é só clicar é, no link ou depois no final do vídeo você pode clicar aí no link que vai estar na descrição. Esse é mais um vídeo da série Estou Grávida e Agora, então você que está acompanhando é, bora assistir o vídeo aí até o final. Para quem não me conhece, meu nome é Débora e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapato pelo Mundo da série Estou Grávida e agora, se você é novo nesse canal, já se inscreve aí e quiser curtir, já curte para dar aquela força aí pro meu canal, tá bom? Obrigada, galera que tá participando do meu canal, que tem comentado, que tem dado aí é, palavras de apoio, alguns que vão lá no meu Instagram, que é arroba Crisbinha, escrevem pra mim, então, é algo que é bem legal também receber mensagens e até mesmo apoio né, de, desse momento né, nosso de estar grávida, de ter um, um ser dentro de nós. Então, é algo bem especial. Então, obrigada a todos aí pelo carinho é, e apoio. Os outros vídeos que você ainda não viu vão estar aí na descrição, tá bom? Aí você pode acompanhar melhor o que tem acontecido. É, a minha gravidez está indo bem, está correndo tudo bem, graças a Deus até aqui. Eu sinto bastante agora o neném mexer, né, e eu sinto ele é, dar os chutinhos dele. É, no último vídeo eu revelei o nome né, do meu neném, que vai ser Isaac. Então, nós estamos bem felizes com essa escolha, estamos bem felizes é, que o Isaac está vindo, né, está chegando um dia aí. Eu estou na 26ª semana, né, 26 semanas aí de gravidez. É um processo bem diferente, né, e algo que que eu fico pensando nossa que que legal né que como que, que as coisas acontecem é, com tanta perfeição como Deus é perfeito em criar um ser dentro de nós e, e às vezes eu leio alguma informação né sobre a gravidez sobre o neném o que acontece com o corpo do neném e é algo tão milagroso né para mim é um milagre é algo tão especial então estou super feliz é, com o que Deus tem feito né na minha vida e na vida da, do neném que está dentro de mim. Bom, nessas últimas semanas não aconteceu muita coisa diferente, tem tudo está correndo bem. Hoje eu fui na médica, fiz um exame de urina, né? E, e ela faz também tipo um exame para ver se eu não tô com diabetes, essas coisas assim, né? Diabetes gestacional. É, a médica é, foi outra médica que me atendeu hoje, é uma médica que bem secona, bem assim. Não queria muito papo, inclusive ela nem queria falar em inglês. Ela falou a consulta inteira em dinamarquês, então para mim foi um pouquinho mais difícil. É, né, ainda mais que ela usou algumas palavras que eu nunca tinha ouvido antes, né? Então, acabou que eu fiquei ali é, falando para ela, você pode repetir? Aí ela repetiu algumas vezes e aí eu pude entender o que estava acontecendo. Ela falou que eu estava com falta de vitamina D né no meu corpo. E perguntou se a outra médica tinha passado alguma coisa. Eu falei que não, é porque fazia, fazia já uns dias que eu não tinha ido na médica, né? Porque eu vou na parteira e aí eles fazem uns, uns intervalos aí para você voltar na médica. Enfim, eu só fui na médica mesmo no começo, depois não, não voltei lá. Então, ela faz esse exame da urina é, e ali ela percebeu que a minha vitamina D tá baixa, né? Aqui na realidade é, a vitamina D é bem complicado por causa do sol, né? A gente tem agora no verão até melhora um pouco, mas você tomar mais sol, né? Mas aqui geralmente você não toma muito sol e aí realmente as pessoas têm, né? Esse processo, esse probleminha aí de ter a vitamina D no corpo, é, que é o meu caso. Então ela falou que eu precisava me receitou, né? A vitamina D para eu tomar que já tem nas outras vitaminas, mas mesmo assim está faltando no meu corpo, então ela acabou passando. Outra coisa que eu estou sentindo bastante é uma queimação aqui na minha garganta. No começo eu achei que era até a ansiedade, é, né, de todo esse processo, mas na realidade é, eu estava lendo que é bem normal é, ter esse, as grávidas terem isso. É como se fosse um refluxo, é, né, e uma queimação que você tem porque os seus órgãos acabam mudando muito de lugar, o estômago e tudo, conforme o neném vai crescendo e vai dando essa queimação. Em algumas mulheres, não são todas. E é o que eu estou sentindo e hoje eu falei para a médica, então ela me passou um remédio que eu posso tomar, ela falou que durante a noite. Então eu vou tomar esse remédio, é, né, depois da janta ou antes da janta, eu vou dar uma confirmada que hora que é que tem que tomar, para ver se melhora essa queimação. Mas geralmente começa a me dar isso de tardezinha, é, um pouquinho antes da janta e aí daí fica até a hora de dormir. É horrível. Ontem eu passei mal, é, bem mal com isso e acabei vomitando, né? Minha janta toda porque estava muito ruim. Me deu uma tosse e eu acho que tudo isso é refluxo, né? Então é, foi terrível. E aí foi bom que hoje eu fui na médica já e ela já me receitou algo que talvez possa me ajudar. Espero que ajude. Mas é isso, as duas coisas que ela receitou foi a vitamina né, que tá faltando e é, esse remédio para queimação é, é aqui na minha garganta, que eu acho que é refluxo. Ah, uma outra coisa que a médica também verificou foi o tamanho da minha barriga. né Eles medem a barriga e também ouviu o coração do neném, é, ela disse que estava tudo bem e ela também pediu para que eu me pesasse. E da última vez que eu me pesei lá, eu estava com 59, e hoje eu me pesei e estava com 71. Então, já foram aí 12 quilos que eu já engordei é, dessa gravidez. Imagina, ainda faltam alguns meses, né? É, faltam 14 semanas e eu acho que ainda vou engordar um bocadinho mais. Mas não, não quero pensar sobre isso, como eu comentei no vídeo anterior, né? que o Simon jogou a minha balança fora, até para não dar ansiedade. Então, eu tô indo tranquilamente, fazendo minhas refeições direitinho, comendo né bonitinho e é, tentando cuidar aí também de mim e do neném. Acho que o relacionamento ali entre médico e paciente é um negócio meio esquisito aqui, mas na realidade essa médica é mais uma médica é, para coisas gerais, né, consultas gerais. De resto, é, tá tudo caminhando bem. Daqui umas semanas eu acho que eu também tenho consulta com a parteira. Bom, fora isso eu tô bem, nós estamos bem, eu e o Zack e o Simon tá bem e seguimos aí nesse processo, né, da gravidez. É, minha barriga tá crescendo. Deixa eu ver se dá para mostrar. Barriguinha crescendo. Aqui. E é isso. Ah, uma das coisas que eu tenho sentido bastante são dores nas costas, né? Que é algo que eu tô sentindo desde o começo. Deu uma melhorada, mas se eu faço muita coisa, se eu me agito muito, é, carrego algum peso, limpo a casa, alguma coisa assim, as costas dóem. Mas fora isso, até que não dá tão ruim como no começo. No começo eu tava sentindo mais dores sem às vezes fazer nada. Então, é, tá melhor agora. É, às vezes, sim, eu fico pensando como vai ser o parto, essas coisas assim, que provavelmente é, vai ser normal, é, é o esperado né? é, por, por mim e por todas as pessoas aqui, é, me preparar psicologicamente e é, fisicamente para esse processo. Então, tenho visto vídeos, eu tenho lido e algumas pessoas têm me dado dicas, então isso tem ajudado bastante. Então se você também tem uma dica aí, algo que possa me ajudar e ajudar outras pessoas que também assistem esse vídeo, deixa aí nos comentários. Se for algo para beneficiar a gente, é sempre bem-vindo. E você também que está aí na, né, na mesma semana que eu, com 26 semanas, o que é que você tem sentido, como tem sido a sua gestação, é, o que tem acontecido com você, se é a mesma coisa que tem acontecido comigo ou se né, é diferente deixa aí nos comentários para a gente também aprender umas com as outras e né poder ter alguma noção aí do que acontece com o nosso corpo, tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo, muito obrigada por acompanhar aqui o meu diário da minha gravidez nesse, nesta série do Estou Grávida e Agora. E espero ter mais vídeos aí e contando um pouquinho para vocês como tem acontecido aqui na Dinamarca todo esse processo da minha gravidez, tá bom? É, se você gostou desse vídeo, já deixa um like. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever e também de comentar se você quiser, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!